Vai ser muito complicado eles, eles quebrarem a barreira do que eles estão a fazer agora para aquilo que poderá vir a entusiasmar ou a, ou a interessar às camadas jovens. Mas eu acho que tudo que seja mais direto e que esteja a acontecer e que esteja daquele momento vai ser um consumível uh, extremo. Por isso é que uh, se formos a ver o Insta Stories já, já está mais valorizado do que o Instagram em si. Uh, o, Face, o, o, Face, o vídeo do Face está muito mais uh, valorizado do que o Facebook em si. Uh, hoje Os miúdos vão para o Snapchat, vão para tudo o que seja instantâneo. Uh, portanto, uh, a televisão, uh, como é que eles vão adaptar a programação que eles têm hoje em dia para algo consumível, que seja interessante, para as novas camadas? Uh vai ser muito complicado vão ter que, vão ter que trabalhar muito em termos de análises do que, que existe na internet que cá faz a captação de maior parte do público uh, jovem uh, e sim, sem dúvida alguma envolver o público jovem uh, nessa mesma um, nessa mesma informação e da forma de como eles difundem a informação é o que eu acho uh, uh, porque as pessoas querem fazer parte querem ser parte da informação querem dar informação também. E acho que isso vai ser muito importante, porque hoje em dia vemos ah, aquelas pessoas que são pivôs e que estão ali sentadas, mamizinha a fazer o seu trabalhinho de tra...". Hoje em dia, isso vai... acho que a nova camada de jovens já não quer saber isso. Portanto, por isso é que o mundo da comunicação se revolucionou, há uma revolução completa em que quem está em comunicação tem que se adaptar automaticamente ao digital isto já da formação daquilo que das novas das novas camadas que existem aí para a televisão também não é? quem está formado em comunicação vem já com uma parte de educação e adaptabilidade para digital muito grande que se entra para a televisão ou está na ou então vai sentir necessidade de implementar alguma coisa? Não é? É quase impossível reter isso, conter isso. Isso, acho, o digital não vai ser contido. Vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que se integrar, vai se integrar em tudo, vai se adicionar a tudo. E em qualquer área, não é só na televisão, não é só na televisão. Por isso é que vemos, por exemplo, as rádios que já têm um Facebook ativo, onde tem vídeos, onde uh, consegue-se ver o que é que se passa dentro da rádio, o que é que uh, e os jornais precisam disso também mm <laughs>